Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. O projeto Reconexão Periferias recebe hoje três jovens estudantes universitários que moram no conjunto residencial da USP, para falar sobre a importância e as dificuldades da permanência deles e de todos os estudantes na produção de conhecimento das universidades públicas brasileiras. E nós vamos conversar hoje com o Diego Gonçalves, que é mais conhecido como PI e é graduado em, graduando em Ciências Sociais, a Gabriela Augusta Proença, que é graduando em Geologia, e o Giovanni Ramos, que é graduando em Geofísica. O Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que existe há mais de dois anos, e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. O projeto conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede, e para acessar os nossos materiais,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 falar rapidamente, se apresentar, contar um pouco da sua história na universidade e há quanto tempo reside lá no, no CRUSP. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, é, eu sou o Pi, né, Diogo Gonçalves. Eu entrei na faculdade com 22 para 23 anos, então, depois já de um tempo, né, cansei um pouco dos trabalhos precarizados e eu já tinha uma constância, pelo menos na parte de militância política, então, eu me interessei bastante pelo curso de Ciências Sociais, consegui passar aqui graças ao apoio aí de cursinho popular, né, eu fiz um pouco de Rede Emancipa, e aí eu entrei aqui em 2017, e, bom, tive desde o começo, na verdade, um desempenho muito bom na faculdade, continuo conseguindo manter isso, a única diferença, assim, acho que foi agora na quarentena que teve alguns semestres que eu peguei um pouco menos de matéria, mas, assim, eu acho que falar da minha estadia aqui na USP é falar do CRUSP, da moradia estudantil, porque até é uma questão, assim, tem várias necessidades das pessoas que estão aqui, muitas pessoas, inclusive, entram já com responsabilidades financeiras, assim, um pouco mais complexas, às vezes têm filhos, porém, eu acho que, assim, quando a gente pensa num estudo de qualidade você poder ter uma moradia onde você não pague as contas, onde você possa se dedicar, né? você ter essa estabilidade para poder se dedicar de forma integral, ou pelo menos a maior parte do seu tempo, para a faculdade, é o que permite realmente um ensino de qualidade, a gente poder pensar a educação de uma forma de emancipação mesmo e não só simplesmente de ir passando as matérias e receber um diploma então para mim é essencial e eu entrei aqui na metade de 2018 então inclusive no primeiro ano como eu trabalhava pela internet eu, já, enfim, eu me mantia né não era sustentado pelos meus pais em nada eu morava com a minha avó ela já tinha morrido então morava sozinho tinha até mudado de cidade então no primeiro ano eu tentei continuar morando por conta e etc só que aqui na região do Butantã é muito caro então eles pagavam na época 400 reais só que o aluguel era R$ 700, reais, eu acabei ficando endividado, gastei meu FGTS, que era o pouco que eu tinha, que o Temer tinha liberado na época. E sem a moradia, eu nem até conseguido ficar aqui, não tem condição. Inclusive, a própria instabilidade de, de aluguel e também ficar aqui é importante, porque dá para a gente realmente acessar os demais benefícios, principalmente o bandejão, poder comer estando morando aqui na faculdade, a gente consegue fazer as refeições aqui dentro. Então, para mim, é, é essencial. E, assim, eu sou muito feliz com o meu curso, estou quase terminando, né? Estou aqui já no quinto ano. E, para mim, assim, o CUSP foi tanto importante na minha trajetória, da mesma forma que está sendo para várias outras pessoas negras. Mas não só no sentido de me permitir estudar, mas a qualidade mesmo. Acho que investir na moradia, investir... em uma possibilidade de pessoas pobres entrarem aqui, permanecerem, e conseguirem fazer uma graduação bem feita, assim, conseguir tipo, ter um conhecimento que vai ter uma resposta política, vai ter um... vai, vai ter uma utilidade, assim, maior para a sociedade. Então, assim, quando você fala, na verdade, de qualidade de ensino, não adianta ficar falando de mérito para si, enquanto um discurso vazio de playboy, tem que falar de política de permanência, tem que falar de apoios concretos, que permite que as pessoas consigam desenvolver o seu potencial, assim. Hum. Bom, é, meu nome é Giovanni Ramos, eu tenho 20 anos, sou estudante de geofísica, moro aqui no Cruz, também, né? Sou da comunidade Novo Horizonte, de Piracicaba, interior aqui de São Paulo. E, bom, cheguei aqui em 2019, né? E foi daquele jeitão, porque nós assim que vem da escola pública, principalmente das escolas públicas mais sucateadas e pá, né? O bagulho é louco, então nós chegamos aqui com uma base fraca em matemática, em física, o meu curso assim que é um curso de exatas, né, ele necessita de uma base assim muito sólida e realmente para mim foi muito difícil assim acostumar com o ritmo de estudo, com, com tudo que é o método da, da avaliação, pá, né, que é um bagulho assim mais mais puxado assim, né, aqui na USP e além disso também é... Passei uma dificuldade, assim, no, no primeiro ano, né, antes de começar a ganhar umas bolsas aí, como a Bolsa Pública, por exemplo, né, que, apesar de ser pouco, ainda ajuda bastante nós a sobreviver, né, mas porque realmente a minha família, assim, não tinha condição, entendeu, de, de fortalecer, eu aqui, né, eu aqui em São Paulo, então, o bagulho, assim, foi bem louco mesmo no, no ano de 2019, né, agora ainda deu uma melhorada, mas, realmente, acho que a USP podia estar pensando mais, assim, em políticas de permanência, entendeu, porque tem muita gente que está precisando mesmo, Saca? Muita gente aí que vem da periferia e que não tem uma condição da hora aí. E que é aquela fita, né? Cada vez mais, devido às atitudes, aos posicionamentos que a reitoria vem tomando, para nós fica cada vez mais evidente que a reitoria, né? Que é composta pela classe dominante, né? Os ricos. Eles não querem nós aqui, entendeu? Apesar da universidade ser pública, ela ser para nós que era é da periferia, a elite não quer nós aqui, né? A pregoizada não quer nós aqui. E aí, nós estamos tá aqui lutando e mostrando a diferença, né? Mostrando que não, aqui é o nosso lugar. Entendeu? É isso. Bom dia, meu nome é Gabriela, tenho 28 anos, sou aluna de biologia, entrei aqui em 2018, e eu vim morando no CRUSP em meados de 2019. Eu sou moradora do CRUSP, há ah, um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos. É, eu sou da Zona Leste de São Paulo, também sou estudante de escola pública, e apesar de ter o passe livre na época em que eu entrei aqui na faculdade, não era suficiente, eu não tinha renda suficiente para vir com frequência, então perdia perdi muitas aulas, tive vários problemas nos primeiros anos de graduação por conta disso, é, a gente tinha que estar aqui muito cedo e eu moro muito longe, tinha que pegar várias conduções, é, metrô é instável, ônibus é instável em São Paulo, a gente não tem condições de vir de muito longe para cá. Então o CRUSP foi a solução que eu encontrei para conseguir a continuidade dos meus estudos, para ter uma propriedade boa na universidade. E de fato aconteceu, desde que eu vim morar no CUSP, as minhas notas melhoraram muito e eu consegui realmente dar seguimento ao curso. Peguei Bolsa Clube, que é uma coisa que ajudou muito também na minha casa. Né? Eu não tenho, A gente é baixa renda, Acho, acredito que a maior parte dos alunos que moram no CUSP são baixa renda. Então, para mim foi a solução que eu encontrei para dar continuidade, e a universidade foi muito importante nesse sentido. Obrigada, gente, é muito interessante tudo isso que vocês falaram, porque eu acho que para muita gente, não passa na cabeça das pessoas que entrar na universidade é um grande desafio, mas não é o único, né? Porque depois que a pessoa entra, ela tem que se manter as classes mais populares, as famílias não podem ajudar, e eu penso também que na USP, é que pela primeira vez agora tem, vai ter uma maioria de estudantes de escola pública, isso se torna uma coisa cada vez mais urgente, como é que essas pessoas vão ficar na universidade sem as políticas de permanência? Então, muito interessante tudo isso que vocês estão falando. E eu queria, então, pedir agora para vocês falarem um pouco sobre dois problemas que vocês elencaram no artigo que vocês escreveram para a nossa revista, que são é, a reforma que vai acontecer no CRUSP e também a presença intimidatória da política no campus. Gostaria, então, de pedir para vocês falarem um pouco sobre isso. Bom, é, em relação à reforma, o que aconteceu foi o seguinte: essa reforma ela é necessária e ela já estava sendo estudada desde 2019. Inclusive, eu enquanto membro, né, tipo participando ali da associação de moradores, eu cheguei aí numa reunião na reitoria onde eles falaram dessa reforma isso na metade de 2019. A questão é que passou tempo, né? Tipo, inclusive o prazo era para começo de 2020 e nada de informação, né? atualização sobre a reforma. Quando de fato chega alguma coisa para a gente, foi na última semana de aula, um pouco antes de eles falarem que a licitação tinha sido aprovada, só que na última semana de aula chega a notícia de que a gente teria que sair do prédio, sem nenhum plano decente de realocação, é, com menos de 20 dias. Então, eles pegaram e falaram que a gente tinha que sair até o dia 15 de agosto. Agora, agora revisaram esse prazo e deixaram para o dia 1º de setembro, mas continua sendo um prazo muito curto, até porque o um problema maior são as condições dessa saída, porque a SASC, é a Assistência Social, não se incumbiu da tarefa de achar um lugar para todas as pessoas, pelo menos que fosse para os moradores regulares, mas nem isso. Então, assim, existem moradores aqui que são estudantes, mas não tem a devida documentação para permanecer aqui. Porém, isso não significa que a pessoa não tenha uma situação socioeconômica desfavorável, inclusive porque é difícil morar no CUSP, né? Acho que dá para ir conversando melhor dos problemas aqui. Então, assim, quem tem escolha costuma morar num lugar um pouco melhor do que aqui. Só que, assim, o total de moradores, que é só agora a gente sabe que é 183 pessoas, não estão sendo considerados, as SAS nem entram em contato com todo mundo. Eles não tinham mandado, até semana passada, um comunicado oficial. Então, na terça-feira, que eles pegaram e falaram oficialmente, oh, a gente quer que vocês saiam, as condições são essas. Então, basicamente, sem que a Sala apontasse as vagas, a gente tinha que sair em menos de 20 dias, no meio de uma pandemia. E, além disso, também, a outra opção, que era para quem não quisesse as vagas, ou não conseguisse achar, porque, de fato, a gente não sabe se tem vaga para todo mundo aqui, porque quem teria esse trabalho não está fazendo a outra opção é pegar o auxílio de 500 reais e é importante falar não só porque é um problema para a gente mas já é um problema maior essa questão dos 500 reais porque em tese esse auxílio de moradia seria basicamente para quem já tem uma grana para quem tem uma situação um pouco melhor e aí nesse sentido se apenas um pequeno auxílio porém o que acontece é que na prática o curso não tem vagas suficientes eles nem conseguem passar uma relação decente, socioeconômica, ou deixar mais claros os critérios para entrar aqui. Então, muita gente que não tem dinheiro fica dependendo desse auxílio. E aí o que acontece é que esses 50 não servem para a gente agora sair daqui, mas também não serve para as pessoas morarem aqui na região. Então já é um problema, a quantidade de bolsas, né, no caso, é, desse auxílio que é dadas também, não só o valor. Mas aí, o que aconteceu foi que a gente fosse sem nenhuma opção. Então, assim, a gente deseja reforma. a reforma. Inclusive, gostaria de saber melhor do que se trata essa reforma, porque não passou. Uma descrição oficial e que tivesse um plano decente de é, realojamento das pessoas. Então, da forma que foi feita, tipo, faz até parecer que a gente não quer reforma, só que, meu, mesmo que fosse algo pago, um aluguel, como que menos de 30 dias você tem que desocupar? E assim, eu acho que o mais foda foi eles falarem isso na última semana de aula. Então, se assim, eles de forma maliciosa, eles podiam ter falado isso antes, podiam ter, inclusive, mandado e-mail mais cedo sobre a tramitação dessa licitação, então, deixaram tudo às pressas, então, assim, acho que é uma atitude muito recorrente da assistência social aqui, a SAS de ficar sediando socialmente, né, tipo, poder ficar perseguindo os estudantes mais pobres aqui. É, então, é... Acredito, assim, que todo, toda a forma como você está procedendo aí essa reforma aqui do bloco D, né, Tá sendo de um jeito bem assim, para mostrar que, que, sei lá, que, que os ricos não querem nós aqui, entendeu? Tipo assim, é, que nem o Pico falou, como que no, na parte mais difícil do nosso semestre, que é a reta final, eles vão lá e mandam um e-mail dessa forma aí, falando que você vai ser despejado, entendeu? É uma, uma situação que desestabiliza o psicológico da pessoa, tudo, você é louco, o bagulho é louco, não tem nem como expressar direito em palavras, né? É uma situação muito foda. E aí eles, eles estenderam o prazo, né? Depois de uma pressão que foi feita, né? Então, eu acho que realmente é uma situação aí que essa, essa parada da reforma aí que é uma situação lamentável, entendeu? assim, porque é um despejo mesmo que está feito. A USP não está fazendo um, um plano decente de realocação dessas pessoas, entendeu? Que até os irregulares, como o Pi falou, tem muito, muita gente que estuda aqui também, que é irregular, né? Porque não conseguiu a documentação, para lá no bagulho da Sais, lá, que é, que é uma burocracia muitas vezes desnecessária, Entendeu? Porque o bagulho é louco, né? Mas, enfim, aí, aí é isso, né? está fazendo tudo isso daí tudo isso que está acontecendo e tal. E nós fica como, né? Perdido. Ainda agora, o próximo semestre começa a semana que vem, na próxima segunda. Então, já vai ter o começo de um novo semestre, já ao mesmo tempo. E como que, nós vai se, como que as pessoas vão se preparar para continuar na né, graduação? Ao mesmo tempo que tem que ver um novo lugar para morar, entendeu? Tem que correr atrás dessas paradas aí, entendeu? O bagulho é louco. Já que a USP quer fazer reforma, né? Que a SAIS quer fazer o bagulho, então a gente tem que fazer uma parada decente, né? Uma fita que nós estamos tá por dentro, que nós estamos tá sabendo o que vai acontecer, o jeito que vai ser a reforma, onde que vai mudar, o que que vai mudar, entendeu? E também nós temos que estar tá sabendo é, onde que esses estudantes vão ser realocados, entendeu? Porque não é só assim, só. É fazer a reforma e vocês que se fodam, entendeu? Vocês que vão procurar aí, vocês que se viram. Não é dessa forma, não. E aí, também, só para falar referente à presença da PM no campus, né, é que a caminhada é o seguinte, eu, desde 2019, eu já sofri mais de 20 enquadros aqui dentro do campus, né, entendeu? Foi enquadrado já várias vezes, até pelos mesmos policial, né, e, e sempre, assim, é, eles querendo me intimidar, entendeu? Falando várias coisas, tipo assim, aqui não é o lugar de vocês, entendeu? O que você está fazendo aqui? Volta para sua favela, entendeu? Aqui não é o lugar de vocês. Então... Fica muito evidente que a presença da PM aqui no campus não é para trazer segurança, né? Tanto quanto a presença da PM na sociedade, né? A polícia militar, o único intuito dela é, assim como outros pilares do capitalismo, é exterminar a população pobre, né? O, o povo da periferia. E além de exterminar, é proteger o patrimônio privado, né? A propriedade da burguesia. E além disso, também impedir o surgimento de uma revolta popular. Então... O motivo da PM estar tá aqui, ainda justamente perto do bloco que era o Caio L, né, do CRUSP, que eram blocos do CRUSP, hoje são prédios administrativos, né, da reitoria. Então, o motivo de, de, de se colocar justamente naquele ponto é, é para mostrar, entendeu? É, é os ricos que mandam na universidade mostrando aí, ó, vocês estudantes pobres. A gente não quer vocês aqui, e não só isso, a gente vai se intimidar, a gente vai colocar é, os, como a gente fala na, na quebrada, né, os demônios fardados, né? A gente vai colocar ele aqui bem perto de vocês, Entendeu? Nesses enquadros que eu sofri aqui dentro do campus, já fui ameaçado de morte, já com esses policiais, entendeu? Já fui ameaçado de ser forjado e ser preso, né? Tipo, é que aqui dentro da USP tem muita câmera, então, o bagulho, se acontecer essas paradas aí, é fácil de pá, né, de já saber, já. Mas eles me ameaçaram de caso algum dia me trombar fora da universidade, né? O que é uma fita que não é tão impossível assim de acontecer. Então, realmente é uma situação muito séria e tudo que nós está passando aqui, entendeu? Eu mesmo tô sendo perseguido, entendeu? O bagulho é louco. E a nossa luta tem que ser contra tudo isso daí, né? Todas essas formas de opressão aí que a USP vem fazendo contra nós, que o único intuito é fazer nós desistir de, de cursar aqui, né? Queria mostrar aqui, como eles, eles mesmo disseram lá, né? Aqui não é nosso lugar. Só que aí que tá, aqui é o nosso lugar sim, entendeu? Quem é os infiltrados, quem tá invadindo aqui é eles, entendeu? É os Playboy e a polícia, certo? É isso. Eu acho que uma coisa que é muito importante ser dita e ser lembrada, inclusive pela reitoria, é que nós não somos meros espectadores nem fantoches. Nós não estamos aqui só observando as coisas acontecendo, nós estamos vivendo. Né? Nós somos alunos e, mais do que isso, nós somos moradores do CRUSP. Então, não é uma coisa que deve ser imposta, é uma coisa que tem que ser conversada, é uma coisa que tem que ser proposta e nós temos que participar desse debate. Esse é um ponto muito importante, né? Porque a reforma ela foi simplesmente jogada para cima das pessoas, ela foi simplesmente imposta. Vai haver uma reforma e ela vai acontecer de acordo com os nossos moldes. Mas não são os moldes deles que têm que ser impostos a nós, né? Nós somos os moradores. Então isso tem que ser conversado, essa dinâmica, ela tem que fluir de acordo com a dinâmica dos moradores. Essa é uma questão da, da realidade que a, tanto a república quanto a Sása eles não enxergam, né? Nós residimos aqui. Obrigada, gente, por todas as é, explicações que vocês deram sobre as condições que vocês estão vivendo aí. É um, é, me parece uma coisa muito grave mesmo, né? Porque como, como o Giovanni falou, é, essa ação da polícia e todo esse é, clima de deixar as pessoas sem teto no meio da pandemia tem um efeito psicológico né, sobre os estudantes que já tem que se preocupar com o curso, tem que ter um bom desempenho. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco isso. Vocês acham que a pandemia é, agravou a pressão psicológica sobre a, as pessoas que estão morando por, por conta do isolamento? E, e se vocês é, acham que é realmente adequado fazer uma reforma quando a pandemia não acabou, né? A pandemia continua, como todos sabemos. Em todos os países do mundo, aqui no Brasil, teve uma pequena... Mudança por causa da vacinação, mas todas as projeções dos especialistas dizem que não tá tudo resolvido. Vocês podem comentar um pouco isso? Então, eu acho que até, até é complicado comentar quando a gente pensa sobre esses efeitos da saúde mental durante a pandemia. Porque, assim, falando de problema, quando eu cheguei no Cruz, acho que o primeiro problema que realmente gritou foi a questão da saúde mental, então eu cheguei na metade do ano, que é a época onde tem é, né, a aprovação das vagas pelo PAP, e a gente entra por afinidade, apesar que assim, questionava essa afinidade, né? a pessoa que morava aqui ela era difícil. Mas, e assim, só para era difícil? Não no sentido tão pessoal da coisa, era difícil porque era um morador que já estava um tempo sozinho no apartamento que queria que o quarto do meio ficasse vago, então assim... Existem questões também que têm a ver com os próprios moradores e um entendimento, às vezes, muito individualista, muito despolitizado sobre o espaço aqui. E a atuação da SAES incentiva esse tipo de comportamento. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu acho que a coisa que realmente gritou muito foi o problema da saúde mental. Então, no final do ano, veio uma pessoa que já era estudante, que na época acho que não estava conseguindo manter certinho o vínculo, algo assim, mas que estava em estado de surto, estado de surto de quebrar vidro, ficar toda hora se cortando fazer isso e gritando na frente das crianças, que aqui também tem crianças. Então, lembro que no final do ano, nossa, deu um medo. E não é só um caso. Tinha um outro rapaz que também ficava andando e falando sozinho, entre outras questões. Então, assim, casos que são menos visíveis, que é uma atenção, são problemas que estão dentro... É, na casa das pessoas, existem casos que são muito gritantes, que ficam zanzando por aqui, então, tantos casos, uma desassistência muito grande, então, assim, historicamente já tinha isso, inclusive um dos problemas em termos de saúde mental, mesmo violência de gênero, violência de modo geral, é que por conta dessa atmosfera pesada que o cluspe tem, não só existe um estigma para fora da faculdade, mas mesmo as pessoas aqui dentro evitam se falar, muita gente vive de forma totalmente sozinha, então é nisso que às vezes acaba rolando alguns abusos, rolando algumas situações, que ou ninguém fica sabendo, ou demora muito tempo para alguém ficar sabendo, então também é um outro problema que tem aqui, mas eu acho que assim, com a pandemia, essa situação que já era muito delicada, tanto é que em 2019, a gente tem cartaz, a gente tem um monte de coisa, assim, teve... A ajuda de professora da psicologia para tentar montar um grupo de acolhimento, porque a gente já estava tendo problemas com tentativas de suicídio, com realmente coisas muito graves aqui dentro. Então, assim, antes da pandemia, já era uma grande questão a saúde mental, e é uma questão da USP, assim, né? Eu conheci pessoas e durante a pandemia também, houve, infelizmente, óbitos que não é apenas de pessoas do CUSP, tinha a ver com a que precisa ser repensado isso daqui, né? Não dá para ficar só normalizando que acontece esse tipo de coisa com o estudante. Agora, aqui dentro, a situação ficou muito pesada. Então, a gente teve um caso até com uma pessoa próxima, que teve uma situação de saúde mental muito grave, a gente teve que tentar é, dar algum amparo e, enfim, desgastou muito. Assim, então, durante as férias, na verdade, teve alguns um pontos das férias que foi mais que no final do semestre. Então, é bem complicado. Assim, eu acho que também a questão é estrutural, de você não ter uma cozinha, de você não ter uma lavanderia. É, de você ter uma situação precária mesmo, assim, até com a comida, assim, a gente tem que ficar subindo na longe para pegar umas marmitas zoadas, todo dia comer uma comida cada vez pior. Então, acho que agravou muito, mas chega num ponto que é assim, não dá nem para ficar expondo, não dá para falar numa entrevista exatamente o que acontece, porque tem a ver com a vida pessoal de outras pessoas, é, é, aí entra em umas delicadezas assim, que são realmente muito difíceis. Tanto é que a coisa mais concreta que eu vi nesse sentido nos tempos recentes foi uma galera... Sem nenhum vínculo com a USP que se juntou para tentar fazer algum amparo assim, né? E aí consigo juntar um grupo né, de pessoas aí na parte da saúde mental para dar uma assistência. Então, mesmo tô, tô fazendo terapia agora. É, e eu, eu acho que assim é uma situação realmente muito grave, assim, em termos de saúde mental aqui no Cruz assim, só quem conhece e entra nisso. Não dá para simplesmente sair falando de forma mais exata, específica, todas as situações que a gente sabe que acontecem por aqui. Porque é realmente muito delicado. Agora, tem acho que só um último detalhe que é interessante de pensar, que é interessante não, mas que é importante de ressaltar: é que assim, uma coisa é a perspectiva de um homem, e mesmo um homem quando tá também numa situação de alguma debilidade mental. Agora, para uma mulher, ao que a gente vê aqui, é que, meu, uma pessoa que tá desassistida, sem é um par de ninguém, vai sofrer abuso sexual, vai acontecer uma par de merda, e, e infelizmente aqui vira um lugar que é, é muito periferizado, é muito gritante, porque um monte de gente é jogada aqui vai encostando fica você assim, não para a faculdade a gente não tá acontecendo e você fica todo uma atmosfera alucinado aqui então tem muito vidro quebrado tem várias coisas aqui que são marcas realmente de, de, de muitas situações assim limites que acabam acontecendo é realmente aí como o, o parceiro que colocou né é, acho que é, assim a, a burguesia aqui que manda na Reitoria da USP aqui eles, propositalmente, é, deixa nós aqui no CUSP esquecidos, né? Tipo, é um esquecimento proposital. Porque, né, é aquela fita, se você está vivendo em um ambiente que tem infiltração na parede, as cozinhas correm risco de explosão, porque tem vazamento de gás, entendeu? várias faíscas. É, todos os prédios correm risco de incêndio devido à fiação elétrica, que é muito antiga, entendeu? Então, quando você está sob essa constante pressão assim no ambiente, que é o caso aqui do Crospe, o bagulho fica, como o que falou, uma parada pesada no ar, né? E, às vezes, assim muitas pessoas acabam não conseguindo lidar né, com esse sofrimento psicológico, pá, né? E acaba surtando, e ou tirando a própria vida, ou acaba surtando e fazendo alguma fita contra outras pessoas aqui do, da comunidade cruzpeiana, né? Então, realmente, é uma parada muito delicada essa fita aí da, da questão psicológica aqui, né? Dos moradores aqui. E é uma fita, assim, que também é outra evidência para mim que realmente é o que a burguesia quer, assim, é o, é o extermínio, né? O extermínio de todas as formas, né? Seja, tipo assim, você tendo sua saúde mental fodida, seja num câncer que você vai ter devido a, a se alimentar com alimentos, com agrotóxico, né? Que foi a burguesia que legalizou. Seja na bala da, da arma do verme de farda, entendeu? É, seja no desemprego, no emprego precarizado, aí gente está sendo exterminado, essa que é a fita. E... Aí o extermínio acontece em todos os âmbitos assim, sociais, né? Entendeu? No caso aqui do Cruz, porque assim é gritante essa parada, assim, chega a ser gritante mesmo. E, ano passado aí tivemos. É, foi ano passado, né? Tivemos o suicídio, para, ou foi esse ano? Sim. Foi esse Sim. ano aí, ó. Tá até achando que era ano passado, mas foi ano passado, esse ano aqui mesmo, né? Teve alguns suicídios aí, né? E, porque assim, da USP mesmo não teve nenhum posicionamento né, da reitoria, né? O que nós viu foi assim dos institutos, né? Alguns institutos falando sobre e tal. Mas não realmente que morreu por culpa da USP. É, entendeu? Então, é uma situação que realmente, assim, é, é fiquei muito evidente para nós que, que os ricos não querem nós aqui, e mais ainda, eles querem que nós morram ainda. Agora é louco. É, eu acho que, sim, os alunos, eles, de uma forma geral, já enfrentam várias dificuldades, né? E com a pandemia, essas dificuldades foram intensificadas, ainda mais no ambiente que é tão precário quanto o CRUSP. Então, a gente tem, acho que só um bloco, né, que tem internet cabeada, que é o aluno, Sim. Os outros blocos todos têm problemas de internet, as pessoas estão usando os modems que foram entregues pela USP ou pelos seus institutos, só que apresentam vários problemas, inconstâncias, enfim. Então, a gente já tem todo é, o problema de conseguir assistir às aulas, de conseguir realmente estar participando né, da graduação à distância durante a pandemia. Associado a isso, a gente ainda tem as precariedades que são do próprio CRUSP, como o Pi mesmo mencionou, são as marcas que o CRUSP tem, das instabilidades das pessoas que, que habitam o CRUSP, né, da, das várias coisas que aconteceram, enfim, das experiências do CRUSP, e a gente ainda tem as condições mais precárias de comida, de alimentação, né, a marmita que tem vindo uma situação que, assim, é lamentável, não tem como você ofertar essa comida para os alunos, né? a gente já viu coisas absurdas que vem na marmita, desde insetos até pedaços de plástico que vem para as pessoas, sabe? É uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, assim, você abriu o grupo que nós temos e alguém está lá falando que encontrou alguma coisa na marmita que não deveria estar lá, sabe? Então, são várias pequenas precariedades, assim, que juntas se transformam numa coisa imensa. Essa reforma, ela vem num péssimo momento, que é a pandemia, porque a gente já está convivendo com várias questões, além do coronavírus em si, dos vários riscos que a gente corre cotidianamente, tem todas as instabilidades que já fazem parte da nossa rotina e foram intensificadas pela pandemia, sabe? Então, ela vem num péssimo momento. Tem várias famílias que moram aqui no Cruz, não só no Bloco D, mas tem famílias que moram aqui no D também. Pessoas que não têm para onde ir e a pandemia limita ainda mais esse espaço que elas podem ocupar, sabe? A possibilidade delas de irem para outro lugar. Então, são várias inconstâncias que a pandemia agravou e muito para todos nós, né? Então, gente, vocês estão agora protagonizando um movimento, né? Por conta de todas essas coisas que estão acontecendo, e agora a reforma. Então, eu gostaria que vocês explicassem é, um pouco, para quem nos acompanha, o que é que vocês esperam da universidade com esse movimento. Inclusive, eu sei que vocês têm uma assembleia né, daqui a pouco, e queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, uh, eu acho que assim, é também... Preciso né, olhar o outro lado, que seria o movimento estudantil, e esse movimento não parte só da iniciativa de agora, que também existe uma desmobilização, mas não só uma desmobilização, uma questão de classe, que acho que a fala do Giovanni, acho que todas as nossas falas colocam sempre, e que não é apenas algo que a gente vê expressado na reitoria, mas na própria composição de boa parte dos estudantes. A USP ela demorou muito para ter cotas, então, aos poucos, né, o próprio Enem também vem fazendo mudar o perfil, dos estudantes aqui dentro, só que, infelizmente, ainda a gente tem um espaço muito elitizado. Então, o cruz para permanente estudante, por exemplo, dificilmente é um problema para alguém que vem da Porto Seguro, para alguém que vem tipo, de lugares onde a pessoa já chega com outro idioma, onde é frequente ela estar viajando para fora do país. Então, assim, a gente tem uma desmobilização aqui dentro, que não é simplesmente uma falta né, de conhecimento político, entre outras coisas, mas um projeto e que é comprado. Tanto é, um projeto Dado pela reitoria, dado né, pela burocracia, mas também um projeto de vida, um projeto familiar de pessoas que vêm aqui que não tem um perfil condizente com o da classe trabalhadora, com das pessoas na periferia. Então, hoje, eu acho que um dos pontos assim, né, para a gente pensar como que a faculdade também está nesse estado, etc., é que falta né, o conjunto dos estudantes, enfim, da comunidade, pensando também os funcionários e professores, Está encampando melhor isso, entendendo qual é a relevância né, aqui da moradia, das nossas reivindicações, de tirar a PM do campus, né, para poder pensar a educação de qualidade, para poder pensar, inclusive, a democracia, né, uma contraposição a esse autoritarismo, a esse avanço aí do bolsonarismo, entre outras coisas que a gente tem hoje, né, que tem a ver com negacionismo, que afeta não só as humanidades, mas afeta as ciências de modo geral. Então, assim, acho que a faculdade está não no centro de um debate, mas ela está participando de um espaço importante e ela tem o potencial de fortalecer, eu acho que os lugares que realmente importam muito, que são as periferias, são os lugares que estão sendo mais exterminados e atacados. Então, aqui é uma forma da gente construir isso, e aí, para pensar justamente, esse movimento de agora, ele vem muito desse processo de desmobilização. Então a gente criou um comitê, então a gente está no meio de uma pandemia onde já se deveriam estar tá chamando. Assembleias, a gente já devia estar organizando greve, já tem pessoa indo na rua, eu estou indo na rua protestar contra o Bolsonaro, só que acho que falta, por exemplo, do DCE, enfim, de outras organizações fazer isso, só que não adianta a gente ficar numa posição de simplesmente se opor a uma falta de mobilização. Acho que é preciso construir, e aí aqui no CUSP, até por, por conta das circunstâncias, a gente está sendo obrigado a estar tá construindo aqui dentro da faculdade também, uma mobilização, então a gente já fez várias reuniões virtuais, até por conta da questão da pandemia, é, hoje vamos estar fazendo uma, uma assembleia presencial, né, com o devido espaçamento, a, a vivência estudantil, na verdade, já tem bastante espaço. E eu acho que é importante estar construindo, né, esse espaço de mediação, enfim, de, de construção. Não apenas de um diálogo, mas realmente da gente, enquanto moradores, conseguir, tipo, dialogar entre si primeiro, né? Então, não é só falar com a burocracia ou impor as nossas exigências, mas poder, é, de fato, definir o que a gente precisa aqui dentro. Então, a Assembleia que vai acontecer hoje às 16 horas, ela tem muito esse papel. E o que a gente está reivindicando é, primeiro, que esse prazo, né, ele não ocorra dessa forma, que a gente tenha mais tempo, então suspendeu o prazo. Segundo, que exista um diálogo mais efetivo com a, com a faculdade, eles realmente apresentar o que é a reforma, o que, é que de fato dessa reforma precisa de tanto tempo assim ou não. Então, talvez eles estão falando de colocar um elevador, porque o elevador que tem aqui, além de dar problema, ele tem uma escada, então não é nada adaptado. É, porém, é questionável se isso ia afetar de fato... É, todo mundo, até porque até onde eu sei esse elevador só é ser para o primeiro andar, a parte elétrica eu não consigo entender como que duraria um ano inteiro, é, entre outros detalhes, assim o, o principal é que a assistente que foi falar comigo na, na última semana de aula, é, antes de virar o um mês, na última semana de, de julho, ela veio falar comigo, ela nem sabia dizer as informações que já estavam no Jornal do campus há um mês atrás, que era uma descrição assim por cima, nada oficial, mas que também estava colocando ali mais ou menos o que, que é mexer aqui. Então, por exemplo, a gente teve problema com água no final do ano, né? Bastante problema com água, porque a Sabesp não mandou a pressão suficiente, então eles falaram que vão fazer um reservatório. Então, assim, existem problemas que gente precisam ser feitos, e é importante que a gente possa discutir, mas se discutir também os prazos, a questão é, da relocação, e pensar justamente essa necessidade, esse poder que a faculdade tem, e é, que os estudantes têm, de estar tá juntando gente, de estar tá juntando gente politizada de várias regiões, que trazem inúmeros problemas, e, com, e quando a gente vai mudando o perfil da faculdade, isso vai virando mais concreto. Então, acho que é a, a, a nossa história, as nossas conexões com as nossas comunidades que conseguem trazer novas pautas, novas perspectivas aqui dentro. Então, acho que esse movimento, né que está centrado na questão da reforma no primeiro momento, no Comitê, para poder estar tá avançando com isso, vem mais ou menos por conta disso e é, é até essa necessidade né, de estar se mobilizando num momento que acho que já deveria estar tendo uma luta nesse sentido, mas que está começando pelos moradores que também são quem estão sendo mais atacados mais prejudicados, assim, eu acho que é preciso colocar isso também. Existe um imobilismo, existe muita solidariedade, mas existe uma paralisia e que tem muito a ver com classe, assim, com um monte de gente playboy que não tem por que estar tá na mesma luta que a gente, porque não tem as mesmas necessidades. Acho que nem no nível do Brasil, se tudo fuder aqui, eles podem depois pintar de herói, se exilando em qualquer lugar da Europa, entende? Tipo, eu acho que assim, o que tá acontecendo em Paris às vezes é mais relevante para algumas pessoas aqui dentro, isso tem que ser colocado. A gente tem projeto de sociedade e que aqui está tudo junto, está tudo muito pertinho, mas é conflitante. Existe uma luta de classes aqui dentro. Então, acho que o, o movimento vem muito nesse sentido. Só que, mesmo assim, só para finalizar, a gente está tentando falar de reforma, e essa reforma também esbarra na polícia, esbarra na presença da polícia aqui no campus, até porque, semana passada, o que aconteceu foi a polícia bater uma viatura dentro aqui do cruzp derrubando estudante no chão dentro do CRUSP, e, por esses tempos, já teve também a PM entrando aqui dentro, em outros casos, é, prendendo aluno. E, assim, é, é, é mais gritante, porque é isso. Primeiro, que não tem como se organizar politicamente com uma base da PM dentro do CUSP, que está, de fato, dentro ali, o Caio, é, são blocos aqui do CUSP também. E, segundo, que tipo meu, já tem a guarda do campus, a guarda universitária, já tem uma academia para a galera da Polícia Civil, Quanto mais polícia quer ter aqui, daqui a pouco vai ter a rota aqui dentro, vai ter o carro do choque. Não, não faz sentido, assim, sabe? Tipo, é um processo de guerra declarado aqui e a presença de pessoas negras, é, pessoas né? periféricas é. aqui dentro vai colocando cada vez mais esse... E é isso, assim, e é tão extensivo isso que agora já está normalizado que a galera fica de fuzilzinho aqui. E não é só na hora que está tendo alguma coisa, que nem quando vai enquadrar estudante de forma indevida, mas, tipo, eu já tirei foto, de, tipo, da tarde, os policiais conversando entre si, um cara de fuzilzinho, porque acha bonito, tá de fuzilzinho, então, assim, é muito absurdo o que tá acontecendo aqui dentro, aí não tem como falar que a pessoa tá suave aqui dentro, então, assim, realmente, só quem é branco, quem nem precisa tá habitando direito esse espaço aqui, que não vê problema em ter policial com fuzil na mão, e a gente tem, sim, em condições de se organizar e acabar com essa patifaria. então, acho que hoje é importante que quem tiver vindo aqui compareça e fortaleça essa luta, mas acho que é, vem, vem muito disso, assim, são demandas bastante óbvias, né? É, então, acredito assim que, é o seguinte, né? um dos objetivos da nossa luta também, aqui dentro da USP, tem que ser para que nós estejamos por dentro de tudo o que acontece na reitoria, todas as decisões, até a escolha do reitor, porque nós não participamos de nada, mano. Aí os cara vai lá, tipo assim, instala a PM dentro do campus e constrói a base às pressas no meio da pandemia pra daí não ter nem tempo de reação. Aí os cara vai lá e agora quer construir faculdade privada dentro do espaço público, dentro do campus, que é um espaço público, entendeu? Aí os cara vai lá, ano passado mesmo, faz um, um evento bilionário de venda de barcos de luxo dentro do campus, entendeu? Dentro da universidade. Quem que tá decidindo essas paradas aí? É os ricos que mandam em São Paulo, Entendeu? Então o bagulho é louco, isso tem que mudar, entendeu? Nós temos que participar diretamente de tudo que acontece na reitoria, de tudo mesmo. Nós temos que saber onde que cada dinheiro vai ir, entendeu? Agora nós não sabemos, aí fica essa gozolândia aí, entendeu? Os caras falam o que quer e não acontece nada, entendeu? E quem está se fudendo é sempre nós, o estudante pobre, negro, o indígena, entendeu? O bagulho é louco. Eu vou corroborar a fala do Giovanni aqui. É isso, nós não somos meros hóspedes, nós não somos fantoches, né? Nós somos alunos moradores, nós produzimos conhecimento dessa universidade. Então, nesse contexto, eu acho que a USP tem que ser mais transparente e nós temos que participar das decisões, elas não podem simplesmente ser impostas sobre nós, sabe? Esse lance da reforma, dessa imposição da reforma é uma coisa muito absurda, mas que demonstra o que eles pensam de verdade sobre nós, né? Nós somos meros hóspedes, vocês estão aqui de passagem, e se vocês passarem por aqui, de fato, concluírem? Porque parece que a forma como eles impõem também as coisas para nós, né, apresentam as coisas para nós, então, as condições de moradia, a presença da PM, são coisas extremamente intimidadoras. Elas não são coisas que foram feitas para a permanência do aluno. Parece que é para que o aluno desista né, de continuar aqui, para que ele não ocupe, de fato, esse espaço, para que ele não faça parte. Porque não tem ninguém em sã consciência é, gosta de viver nas condições que a gente vive no CRUSP. Então, não é como se os alunos fossem contra a reforma. Nós somos contra a reforma nas condições em que ela existem agora, né? em que ela é apresentada nas nós agora. Ela foi imposta sobre os alunos. Então, nós devemos sim participar desse tipo de decisão. Ela não é uma coisa que deve ser simplesmente jogada para nós e nós devemos aceitar e seguir com a vida, sabe? Porque não somos hóspedes, somos moradores, nós produzimos conteúdo aqui para dentro, né? não só aqui para dentro, para o Brasil inteiro. Então, eu acho que essa é uma questão que ela realmente tem que ser levada em consideração. Só para adicionar uma parada na minha fala também, é que quando eu falei que nós temos que estar por dentro do que acontece na reitoria, eu digo assim: toda a comunidade da universidade, entendeu? Então, desde nós, os estudantes, até os funcionários, entendeu? a Tiazinha que trampa lá no bandejão, tiozinho que trampa na limpeza, entendeu? Todo mundo tem que estar por dentro, mano, das decisões do que acontece, já que nós é a comunidade universitária, né? Então, todo mundo tem que participar, o é louco. É muito interessante tudo isso que vocês trouxeram aqui e é evidente, né, pelo que vocês disseram, que todas as, todos esses conflitos que a gente observa hoje na sociedade, né, de é, incentivo ao armamento, ao uso de armas e, e também os conflitos de, de sociais mesmo, de tentar privatizar o espaço público, eles estão muito presentes, né, aí na vida dos estudantes da USP. Então, é muito, muito interessante e importante esse movimento que vocês estão fazendo. E nós estamos chegando agora, ao final do nosso, do nosso programa, eu gostaria de pedir para vocês falarem é, coisas importantes que vocês consideram importantes, que ainda não foram ditas, e aí a gente já vai para o encerramento. Ah, eu acho que tem bastante coisa, né, daria para conversar, mas assim... Eu acho que pensando aqui no CRUSP, que tem a ver tanto com a reforma, mas mesmo com a presença da PM, é pensar que, meu, a pessoa que estuda, ela está vivendo ali. Ela não está só entulhada em qualquer canto, sabe? Ela não está só jogada, né? Não é só simplesmente a gente ir para aula e fica do jeito que dá, e sobrevive, porque tem muito essa ideia, ao mesmo tempo que eles que falando de meritocracia como social, que fosse garantir uma qualidade, mas que a pessoa que passa pela faculdade, ela tem que passar por um vestibular de uma forma assim, que seja uma grande jornada de sacrifício, Ela chega cruel. aqui então, tem que sofrer mais ainda, assim sabe? Então, tipo existe uma romantização de uma tragédia, sendo que, na verdade, aqui é um espaço extremamente produtivo, um espaço que consegue retribuir muito para a sociedade, que deveria ter muito mais investimento, por exemplo, do que ficar jogando dinheiro fora com aposentadoria de militar e filha de militar agora o que acontece aqui é que se normaliza que a gente qualquer coisa tá bom que nem deveria ter nada mesmo então assim, eu acho que para finalizar é, é bom colocar que isso aqui é uma moradia e que viver bem aqui é importante para mim é importante as paredes pintadas do jeito que eu fiz, é importante a gente ter umas plantinhas, é importante ter uma convivência entre as pessoas, porque isso também é algo que não é um bem material, mas é difícil de construir, a gente vai tecendo essas amizades, e tem que se dedicar, assim não só a se dedicar ao tempo de estudos, e passar nos semestres, que é difícil pra caramba, mas também se a gente quer sobreviver aqui, a gente tem que ter um apoio mútuo, e esse apoio mútuo, essas coisas que vão sendo construídas, elas acabam sendo atropeladas com esse tipo de situação, com esse tipo de atitude, que parte da reitoria, e que, ao contrário, devia estar incentivando, devia estar construindo coisas, para poder, tipo, a gente sentir que a gente não só é bem-vindo aqui, como a gente tem algum suporte. A gente sente sempre que está em guerra, né, com a, com a faculdade, e eu acho muito foda, porque às vezes eles colocam algumas demandas, tipo, você tem uma comida de qualidade, ou você morar num lugar que parece uma casa, que você vai, inclusive, morar por bastante tempo, como se fosse alguma coisa absurda, mas não, para mim eu faço questão, assim, tipo, de ter um espaço onde eu me sinto confortável, onde eu gosto das pessoas que estão ao meu redor, eu gosto, tipo, da pintura que tem aqui, eu gosto de cuidar do espaço que tem aqui, então, assim, falta muito, é precarizado, mas para mim, tipo, tem muito valor isso, e por isso, inclusive, que eu tô lutando. Então, assim, acho que quando tratam a moradia como se fosse simplesmente um dormitório, qualquer coisa passageira, é, e, enfim, criam todo esse transtorno, acho que assim, é muito desumanizar o estudante, é colocar o estudante só como alguém, playboy, que sai do ensino médio, vai fazer qualquer coisa. Acho que, tipo, tirar muito esse lugar de trabalhador do estudante, tirar muito, tipo, de fato, a, a dificuldade, né? Mas a importância que é o que a gente faz aqui eu acho que não, não são apenas detalhes, assim, sabe? Todo, todo, todo esse suporte, toda essa, essa coisa não material que a gente consegue construir aqui é importante e a faculdade está sempre assediando a gente para desmoronar tudo isso. Então, é, hoje, ainda mais hoje, né, com esse contexto todo social, assim, antidemocrático, é, é importante pensar né, as grandes pautas, mas a convivência aqui, morar aqui, e, e, enfim, esses detalhes e não ter lá, a polícia, um monte de guarda ao seu redor, isso é fundamental. Eu acho que, assim, para finalizar minhas ideias aqui, é, a nossa luta, que acontece aqui dentro da universidade, né de nós estudantes da periferia e tal, é, ela é ela é uma luta anticapitalista, entendeu? Nós somos contra o capitalismo aqui, porque ele que gera a maior parte de, de todos o, o, os, os problemas sociais, certo? Então nós aqui nós, nós somos é, contra tudo que o capitalismo representa, certo? Quando mais quer, nós tá querendo lutar, nós não, não quer fazer reformas, sei lá, é, fazer conciliações, entendeu? O que nós quer aqui é derrubar o sistema, é derrubar tudo que que ele representa, todas as opressões, o patriarcado, tudo, o racismo. Então, eu acho que é isso. Quando nós estamos tá lutando aqui pela moradia nossa aqui, dos estudantes pobres, negros, indígenas, né, das mães aqui na, na USP, mas também é, é como se fosse uma, uma luta pela moradia também, entendeu? De, de um quando tá tendo uma ocupação de uma favela, tá tendo uma construção de uma favela e tal, é, é a mesma fita, é, é a luta de classes, entendeu? Não, não tem como é, escapar disso. Então acredito que é essa fita mesmo. Nós aqui é contra o capitalismo, contra a burguesia que, que comanda a reitoria, entendeu? E que faz a USP estar tá desse jeito que ela está, entendeu? O bagulho é louco. Acho que é isso. Bom, eu acho que todos nós somos alunos que vieram de um ensino totalmente precário, né? Um ensino público totalmente sucateado, enfim, desestruturado, que não tiveram as condições mínimas. Então, falar em meritocracia quando você olha para a universidade, é uma utopia. Não existe meritocracia no Brasil. Não existe meritocracia, sabe? Então, a gente já passa por um sofrimento muito grande para ocupar esse lugar que a gente ocupa agora. E as políticas que vemos dentro da universidade, é, parece que é uma perpetuação, assim, desse sofrimento, né? Eu não sei, eu acredito que seja, em parte, com a intenção de fazer com que o aluno desista, mas também seja o um reflexo de um descaso que a gente vê da elite para com as pessoas que compõem a maioria do Brasil, né? Que são pessoas pobres, são pessoas humildes, pessoas que vêm de realidades diversas, que essa elite desconhece. Então, nós estamos aqui ocupando um espaço que, para eles, não é nosso mas na realidade é, então esse movimento, ele vem não só pela reforma, mas eu acredito que pela transformação desse espaço também, né, para mostrar que sim, nós pertencemos a esse lugar, pertencemos a esse lugar e muito, todos nós pertencemos, né, eu acho que em suma é isso. Eu agradeço muito a vocês por terem aceitado o nosso convite, e agradeço também a todos e todas que estão nos acompanhando até aqui. E o nosso programa vai ficar por aqui. Estaremos de volta na próxima terça, às 17 horas. Tchau, tchau para vocês.